Fala galera, eu sou a Thaís Eu sou o Thiago Furacão E seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, hoje eu e a Thaís Estamos aqui na praia, né Thaís? Em São Francisco do Sul E a gente conversou com um rapaz aqui né, Um senhorzinho que ele nasceu na cidade, né Thaís? Isso mesmo, Thiago E ele passou pra gente Essa casa aqui, ó Diz que ela é muito assombrada, né, Thaís? Quem olhar assim nem parece que tem casa aí, né, Tiago? Tava uma senhorinha nessa casa aqui e disse que a casa caiu em cima dela, uma parte da casa, né, Thaís? Sim. Ela tava dormindo e disse que a casa a parte da parede, não sei se o morro, que que aconteceu, disse caiu nela, né, Thaís? Diz que ela era, ela era bem ruim, as filhas dela tentaram tirar ela várias vezes daqui do local e ela não queria sair. E ela acabou morrendo no local, ela era muito apegada nesse local. Até a prefeitura tentou tirar ela da casa, mas... Não tem jeito, né? Ela não saiu. Então a gente vai lá mostrar pra vocês. Ele disse que é assombrado, né, filho? É bem assombrado. Então a gente vai lá mostrar pra vocês e vamos ver como que tá essa casa aí por dentro, né, é mesmo, cara. Já deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais um vídeo. Olha o jeito que tem que entrar. Olha, aqui, tá Olha o estilo do meninão. Olha como tá. ele vai, todo todo. Gravando o vídeo aí, Chinelão no meio do mato. Vem para curtir, mas estamos aí, no meio do mato. Trabalhando. Correndo o risco de ser picado por uma cobra aqui, hein? Ai, Thiago do céu. Dá pra ver alguma coisa aí? Ó, dá pra ver ah, a casa aí de dá dentro. pra ver a casa já. Cuidado. Ah, Não sei, o é que ele falou aqui? Vem vândalos aqui, né? Vem? Diz que tem um colégio aqui perto. Diz que vem alguns vândalos aí. Olha. Tiago deveria ser antigo, hein? Caraca, ah, tá vendo estrelhado aqui? A árvore tá caindo ali. Caiu tá vendo, já, né? Olha, tá cheio de água aqui. Nossa, Thiago. Só que a gente lá. Pessoal, a gente tá todo de chinelo. Meu Deus do céu, olha aqui. O quê? O que? Olha aqui. Ah! Meu Deus, Thiago. Tiago, é perigoso. Ó, tem até tá um aí. colchão aqui, tá é. vendo? Thiago perigoso, tenta entrar aí. Não, não, não. Tiago, pegou fogo, olha aqui por fora. Parece que pegou, vamos dar uma olhada ali. Olha, pegou fogo em tudo. Nossa, tá tudo queimado. Tá vendo? Sim. Olha, olha como que era a janela, tinha aqui, ó. Tá vendo? Uhum. de madeira. Era bem antiga, né? Olha a vista, Thiago. Olha, olha aí, pessoal, a vista. Pessoal, é dentro da cidade essa casa. Que dá pra chegar Tiago, é até diferente das casas que a gente filma, né? Porque geralmente a gente filma mais em sítio, zona aí, rural. Então, mostra, mostra o baixadão aqui que é pro pessoal. Barranco, né? É, galera, ó. Barrancão aqui aí, ó. Caraca, mano. Bem antigo, né, Tiago? Caraca, Thaís, tá, olha. Olha, bem bom mesmo, mesmos, ó. Ó, oh, um varalzinho, Thiago. Um varalzinho ali, ó. Chefe, mano. Ó, o varalzinho ali, ó. Aí. Olha ali. Morro. É, ali já acaba a casa e começa só a morro. Eu gosto de cair isso aqui, hein? Perigoso. Cuidado, Thiago. Olha, tinha uma trilha ali pelo jeito. Deixa eu jeito, dar uma ó. olhadinha aí. Tinha uma trilha ali. Ah. Nada, aqui só... ficaria a caixa d'água, né? Sim, provavelmente Será que a lanterna aí? Dá boa, ela pra mim boa. Que eu não sei se vai aumentar isso Já vi um negócio aqui, ó Uma parede, não tem mais Nossa, tá aí Será que foi aqui, caiu em cima dela? Mas disse que ela tava dormindo, não era? Eu acho que era Deixa eu ver ah, Não era o dela, não. o Cuidado, tia, cuidado do bicho, rápido Sença será, será que aqui era o quarto não, né? Eu acho que aqui é cozinha, ó. Piso na parede. Nossa, tia, ah, olha que isso são... aqui, piso. olha pegou fogo. Meu Deus do céu. Aqui deveria ser o que? A sala? Oh, será sala ou cozinha? Acho que é sala, né, cara? Eu acho que era a cozinha, tia. Não, a cozinha aqui, tia. Aqui tem, mas um tem piso, aqui. ó. Duas salas? Quarto? Não, não sei, cara. Não, vamos dar uma olhada aí. Nossa, Thaís. O que? Foi aqui. Ela tá morreu? Certeza. Ah! Nossa, Thiago. Certeza, que devia ser um quarto, né? Olha ali. Ela morreu aí. Gente, você imagina, Thiago, que cena mais triste. Meu Deus do céu, cara. Nossa. É que ela era bem velha, Thaís. que era uma senhora já. Bem idosa aqui, ó. Tira uma olhadinha. Eu podia ser uma sala, sabe? Deixa eu dar uma olhadinha. Uma olhadinha. É que tem uma porta, né? Não. Pra fora. Aí eu acho que era a sala que podia ser uma sala de... uma cozinha lá. Olha é. o banheiro, Thiago. O banheiro é bem pequenininho, ó. Mas essa sala aqui seria bem pequena, né, Tiago? Olha o telhado, Thiago. Então, aqui, põe o fogo, ó. Foi colocado fogo aqui. Mano, olha aqui, isso, conseguiu fumar essa parte aqui? Tá Consegui. Meu Deus. Nossa, velho. É, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Gente, mas Thiago, você imagina abrir a janela e ter essa vista aqui? Já pensou? Não, Olha que vista. Da cidade inteira. Muito top, então é isso? Você não tá com o K2 aí, né? Não, não trouxe, olha o jeito que eu tô. É, Será certo. que tá um gente aqui, tá vendo? Ó, tem roupa, tá vendo? Então. É Mas é ele que falou tem... que tem.. Nossa, o Thiago, tá sabendo aqui, ó. É perigoso ficar aqui, sabia? Claro que é. Thiago, Thiago, esse negócio aqui, vem aqui. Deveria ser uma arinha bem gostosa também, né? Tem na hora que eu fui olhar ali, ó. É. Aqui eu vi um negócio, uma construção ali, ó. Olha, tem uma construção ali. Será não. que dá para chegar lá? Vamos ver. Tem vários pontinhos. Sim. Várias é. uhum. pontinhas. Mar, né? Cidade de mar. Olha a vista. Nossa, tia, eu tinha que ter trazido K2 para nós passar, né? Ó, tá vendo que uma construção ali. Mas ele não falou que tinha outra casa, outro, nada, né? O que, que é? Ah, é, ah, é outra casa. Ah, é Mas pelo jeito eu acho que não chegou nem a ser construída, ó. Não caiu, né, Tiago? É, o pessoal, ó. Aqui pelo jeito é um cômodo. Aqui, aqui outro cômodo. Lá mais um. Lá parece que tem outro, ó. Agora eu não sei pra lá se tem. Mas olha o mato, a gente não vai conseguir nem chegar até lá. Ali é uma janela, ó. Caraca, mano, olha o morro lá, cara, olha o teto, teto por fora, ó. Oi? olha o teto por fora. Filma aí, cuidado aí, cara, olha ali o teto, caiu tudo em cima da casa, ó, Caraca, tá vendo? Caraca, mano, Thaís, é a primeira vez que eu vim numa lenda de chinelo, eu acho. Cara. Então, e eu acho que dentro da cidade é assim também, né Thiago? no centro da cidade. É sim, tá? Ó, oh, tá vendo que tinha umas árvores lá, cara? Vai ver, ela devia subir pra lá, tá vendo? Tem mais coisa, parece né, você fala, né? horta dela, alguma coisa lá, né? Sim. Caraca, mano. Dizem que ela morava aqui sozinha. E parece que ela tinha duas filhas, Thiago Duas tinha filhas, né? duas filhas. Só duas? que ela era uma, uma mulher ruim, né, cara? Ela não se dava bem com as filhas. Diz que ela tinha duas filhas, mas ela uh, não se dava muito bem com as filhas. A já era casada tentaram Sim. tirar ela várias vezes daqui porque... Parece que como a prefeitura quis tirar ela daqui, é, acionaram as filhas, né? E tentaram tirar ela daqui. Mas disse que não conseguiram tirar. Ela continuou aqui, aqui por muito tempo. E acabou sendo... Morreu aí, né, Thiago? É. Ficou sendo soterrada aí. Disse que numa noite bem chuvosa, cedeu toda a casa aqui. Aconteceu várias tragédias várias por aqui, tragédias, né, Thiago? É. Mas o que aconteceu de morrer foi só ela mesmo. Até mesmo nessa rua aqui, pessoal, que vai lá pra frente, a rua chegou a cair, né, Thaís? A rua cedeu. Tem outra casa que tá caindo, cara. E o rapaz falou pra gente que a prefeitura tentou comprar esse terreno dela Só que a prefeitura queria um valor, queria dar um valor E ela queria um Na verdade um valor a prefeitura a queria dar só uma casinha de dois cômodos pra ela Isso. E ela não quis, ela pediu um valor pela propriedade dela E a prefeitura não quis comprar Aí não deu negócio, né Tiago? Acabou que ela veio a falecer aí E disse que aqui é assombrado Diz que aqui é tenso claro. Vamos tentar olhar ali atrás da casa, vamos ver Bom, se ó, a gente consegue? Olha, tá tudo alagado, ó Será que eles não desligaram a água da casa, ou é água de chuva empoçada? Sim. Olha que cena. Eu acho que dá pra ir. Dá tá pra ir? Quer ir só você? Tá aí. Tô. Pessoal, ó. Aqui tá tudo, ó. É água. Vamos ver se a gente consegue... Olha o aqui, galera Aqui é aquela parte, pessoal, ó Aqui é a porta Olha a janela aqui Então a madeira segurando Só que pra lá a gente não vai conseguir ir. Não dá pra ir mais? Não dá, Thaís, aqui, ó, tá vendo? Uhum. Ali parece que tem uma trilha ali, pessoal, ó Aqui parece que é uma trilha que sobe pra lá Mas eu acho que a gente não vai conseguir ir lá O morro tá aqui, ó Talvez daria por vir por aqui, ó Não sei que tá aí? Mas a gente não vai conseguir lá, ainda mais de chinelo, Thaís, não vai dar? Não dá, né? Caraca, mano. Thiago, esse muro aqui, ó, também tá caindo, fica em qualquer momento ele já... Tá caindo. é um precipício. Ó, a árvore já caiu aqui, pessoal. Vamos descer, Thaís? Vamos. Vamos lá. Pessoal, é isso aí. Né, Thiago? Espero que vocês tenham gostado dessa exploração aí. Isso aí, pessoal. Estamos e... conhecendo algumas lendas aqui de Santa Catarina. E se der tempo ainda, a gente volta aqui de noite fazer a investigação sobrenatural. Ver se realmente tem alguma coisa aí, né, Tiago? Isso aí. E deixa aí nos comentários, não beleza? Não esquece de deixar muito, muito, muito, muito muito like. Se inscrever no canal se não for inscrito, beleza, galera? E é isso aí. Obrigado pra você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui!